Bem, começando mais uma entrevista aqui no Arte Fora do Museu, hoje faremos uma entrevista além assim, de áreas, iremos começar direto com Portugal, é, hoje a gente fala com a Mariana Duarte Santos, um grande talento de, de Portugal, é, nossa primeira convidada internacional é, aqui no Arte Fora do Museu, essa série de entrevistas a gente já quase batendo uma marca centenária, e demorou até para a gente chamar alguém de fora aqui, alguém que, ter, que cuja base né, e o seu trabalho fique lá fora. A gente até entrevistou pessoas que moram fora, mas sim brasileiros, né? Então, agora a gente está entrevistando, de verdade, um artista internacional, uma artista internacional, é a Mariana Duarte Santos. Vou fazer uma breve introdução dela aqui, mas a Mariana ela tem feito murais, mas ela não trabalha só com murais. Ela tem um trabalho também de artes plásticas muito legal, é, trabalha com personagem da cultura pop, uns, uns trabalhos bem, que eu estou muito curioso para falar sobre, deixa eu chamá-lo aqui, aí eu não fico falando sozinho. Mariana, seja bem-vinda a uma entrevista do Arte Fora do Museu. Olá, obrigada por convite. Mariana, obrigadão mesmo por ter aceito é, esse convite. Nessa próxima uma hora aí, a gente vai falar um pouco do seu trabalho, né, das suas inspirações, seus projetos. É, contar um pouco também como que é a cena em Portugal. né? Eu, eu nunca estive em Portugal, essa é uma falha no meu, no meu currículo. É, preciso ir para aí em breve, é, realmente para conhecer, porque, enfim, é uma, é uma lacuna que eu tenho aqui, mas prometo que em breve eu resolverei isso daí. Mas a gente sabe daqui, enfim, dentro do Arte Fora do Museu, a gente pesquisa bastante não só as artes... É, nos espaços públicos que existem no Brasil, mas também fora, e a gente vê que a cena de Portugal é muito rica, né, e o seu nome se destacou, quando ele estava procurando é, nomes para com quem conversar aqui, o seu trabalho é muito, é, foi muito chamativo. A gente já vai falar do seu trabalho já, já, mas antes de começar, queria só te perguntar como é que você está, está tudo dentro com de você, a gente tem passado um período de pandemia muito forte, principalmente aqui no Brasil, Portugal, é, eu, eu sei que também, enfim, nenhum lugar do mundo foi foi tranquilo a pandemia, né, vem sendo, vem sendo tranquilo. É, e a, a pergunta que eu vou te fazer, a primeira pergunta, como é que você está, está tudo bem com você, e a segunda pergunta já relacionada até um pouco com, com esse período, é, eu queria que você falasse um pouco como que a pandemia, né, o período de quarentena, principalmente, afetou o seu trabalho. A gente vem falando com muitos artistas nesse período e eles relatam que eles, é, muitos deles acabam aproveitando esse espaço, é, é, na verdade, esse tempo né, que, que a gente foi meio que obrigado a ter dentro de casa, dentro do, sem sair na rua, para estudar, para tentar novas técnicas, enfim, para inovar de, de alguma forma o seu trabalho. Alguma, alguns artistas fizeram isso, eu conheci gente que só pintava, começou a fazer escultura, e talvez até vice-versa deve, deve ter acontecido. Eu queria que você falasse um pouco como que afetou o seu trabalho. É, pronto, é, para mim está tudo bem, e tive, a pandemia não me afetou muito, na verdade, ao início, quando as restrições estavam mais é, mais a sério, claro que foi mais chato, mas é, Uh, mas como o meu trabalho é mais no atelier, pronto, também na rua, mas, mas muito no atelier, uh, na verdade não me afetou muito e, e, tive, e continuei a trabalhar como, como sempre estive. Uh, as coisas diferentes comecei a fazer, mesmo ao início, quando não podíamos sair, e eu tinha andado a pintar vários murais, uh, foi fazer uma espécie... Envolvei-me também num projeto que, que se chamava o Home Mural Fest, que, que era com o Axel Void e com outros artistas que ele convidou, uh, e a, a ideia era fazer murais dentro de casa. Uh, e eu, acabei, eu não tinha nenhuma parede uh, grande o suficiente dentro de casa, mas acabei por cobrir uh, o, pronto, o meu corredor uh, e tapar as portas com uma tela, com uma tela bastante grande para, começar a, para fazer o um mural dentro de casa, e isso também me abriu o leque para, para começar a fazer trabalho de ateliê maior, telas maiores, e, e, pronto, e aproveitar o espaço de, de outra maneira diferente uh, depois, uh, quando as coisas aliviaram um bocadinho, uh, foi bom conseguir ir para a rua outra vez, voltar a pintar murais e um, eu acho que no período inicial uh, quando as pessoas tinham mais tempo e estavam mais dentro de casa, também uh, acabou por, por chamar a, mais a atenção para o trabalho de vários artistas e, uh, e como não havia tanta coisa a acontecer, não havia festivais de música, não havia teatro, não havia é, não havia nada disso, acho que a arte visual acabou por, por pronto, merecer algum destaque e, e ter algum destaque durante essa altura, o que acho que foi bom para, todo, para todos nós. Pronto, é, é, houve aspectos mais negativos, mas no geral acho que correu bem e até agora também não apanhei Covid, nem, nem nada disso, por isso para mim a pandemia tem estado relativamente tranquila. Que bom, fico, fico feliz Mas... em saber. Mas eu fiquei curioso para saber desse projeto, Home Office, eu, como que é era o nome? Uh, era, chamava-se Home Murals Fest, uh, foi um projeto que uh, era de Void Projects, que é um pronto um projeto de, do Axel Void, que é, que é um muralista muito conhecido e uh, ele convidou vários artistas para fazerem murais dentro da sua própria casa quando estava toda a gente confinada. Uh, e para gravar esse processo de pronto com time-lapse do, dos murais a acontecer, isso está tudo no YouTube, uh, basta pesquisar Home Mural Fest uh, e aquilo aparece e, e pronto tem um trabalho muito interessante de, de um leque gigante de artistas com, com estilos muito diferentes e com, uh, e com maneiras de trabalhar diferentes e depois também Uh, dá para ver a casa do artista ou o espaço onde o artista está e a maneira em que se apropriam do espaço, por isso foi, foi um projeto muito fixe. Que legal, que acho, acho bonito vocês falarem fixe É <risos> sim. Fazendo, fazendo uma tradução para o português do Brasil, fixe é legal, né? Algo, é algo, algo bom, algo bom. Mas, mas fixe, realmente. Uh, fiquei curioso para ver, depois eu vou dar uma pesquisada nesse trabalho, eu não conhecia. Nesse período, você você acha que você acabou produzindo mais também, é, é, na, na pandemia, mais do que você já produzia no ateliê? É, sim. É, quer dizer, no, no ateliê, continuei a produzir um bocadinho o mesmo, é, talvez um bocadinho mais, tinha um bocadinho mais de tempo. Também, de, na altura, estava a dar umas aulas de desenho privadas que deixei de dar porque não podia. É, pronto, por isso, produzi mais. E, e depois, os morais começaram a avançar porque era também das poucas... Pois, os poucos eventos que podiam ser feitos em que não envolvia uh, imensa gente, envolvia só o artista e talvez a pessoa que fosse deixar a máquina. Uh, por isso também fiz bastantes morais na altura do início da pandemia e depois continuei. Agora as coisas já estão mais aliviadas, já, já se pode fazer um pouco de tudo. Uh, mas pronto, também foi, uh, foi bom conseguir aproveitar esse tempo e foi bom ter a liberdade de continuar a, a trabalhar na rua e a trabalhar no, no ateliê em geral. É, eu queria te perguntar justamente dessa. É, você está falando de murais, né, que é, um, é uma fase mais recente do seu trabalho. Você vem, mais, você vem mais das artes plásticas, correto? Sim. É, é. Eu, eu, eu... Por favor. Eu, eu comecei a pintar murais já só em 2019, no final de 2019, uh, e foi um pouco por acaso, porque na verdade eu não conhecia muito do, do mundo nem da street art, conhecia um, um bocado do mundo do grafite, uh, mas... Pronto, tinha aquele conhecimento básico, que não, não conhecia muito. Uh, e depois comecei a me interessar e a ver trabalhos de, de artistas com, com os quais me identificava bastante, que tinham um trabalho que uh, pronto que eu achava que, que ia bem com o meu ou que tinha algumas semelhanças. Uh, e também como o meu trabalho de ateliê já estava a crescer em tamanho, uh, estava a fazer gravuras uh, com 1,20m por 1,80m, um, e então foi um bocado um passo lógico, se, já estava, se o trabalho já estava a crescer em Itali, então passá também por, uma, uh, por um tamanho gigante e foi, foi um pouco uh, a questão da escala que me levou aos murais. E, e assim depois comecei, a, a, quando fiz uma primeira primeiro mural, uh, e quando conheci mais a comunidade e, e os outros artistas que, que faziam o mesmo trabalho, um, apaixonei-me por todo este mundo e comecei a fazer muitos mais murais e o meu trabalho tem vindo a desenvolver a partir daí, e, portanto, fico muito feliz de ter é, chegado a este mundo assim um pouco por acaso. Acho que nada é por acaso, na verdade. <risos> Sim, acho que, é, na verdade, você deve ter chegado na hora certa, no momento certo, só é. mas pensando agora, você chegou num momento meio complicado, né que você começou a pintar na rua, que é o um ambiente, enfim, democrático, né onde as pessoas... É, frequentado por muita gente, ao contrário do ateliê, né, que é esse trabalho mais é, imersivo, né, mais introspectivo. Quando você está na rua, você tem muita gente passando, um é um trabalho diferente. E você começou justamente em 2019, um ano antes da pandemia. Então você teve um ano... Sim. E Até foi, foi, no foi no final de 2019, por isso, na verdade, foi mesmo antes da pandemia. O, mesmo, o meu primeiro mural, uh, eu terminei em novembro de 2019. Uh, por isso, foi logo aí cara foi um, foi um timing meio é. casou aí né é. mas é mas é interessante você falar né que você falou que o se me corrija se eu tiver errado mas você foi para a rua muito mais uma necessidade do seu da de espaço para o seu trabalho né Sim. porque você, Sim. É, as obras estão ficando grandes demais e a, a rua é um ateliê maior né na verdade é isso Sim, pronto, e depois também quando comecei a conhecer mais de, deste mundo e outros artistas, depois também houveram outras razões que me que, que levaram uh, pronto, a que este trabalho fizesse sentido para mim. Uh, por isso, pronto, acho que tudo ficou uh, tudo tudo certo. É em que cidade você está de Rio, Portugal? É em Lisboa. Lisboa? Eu queria que você falasse um pouco da cena de Lisboa, né? o, do, da, da, do, da street art de Lisboa. Porque, enfim, a gente tá em São Paulo aqui, São não sei, não sei, não sei se você conhece São Paulo, mas é, São Paulo tem muito grafite, assim, né? Sim. É, eu tô na, na minha casa aqui, eu tô no 19º andar, eu olho para fora aqui, tem uns prédios, eu consigo ver pelo menos uns três grafites, assim, de longe. É, se eu sair na rua, é, é impossível não ver um grafite em cada quarteirão, né? tem bastante. É, meio que virou uma coisa virou uma identidade da cidade né? de uns tempos para cá talvez de uma década para cá mais ou menos houve uma, um processo de de perder o preconceito a cidade perdeu o preconceito um pouco com o grafite meio que abraçou o grafite então você vê umas coisas mais institucionais com o grafite né? não é tão marginalizado como ele já foi não que não seja ainda né? tem um uma política de apagamento de grafite pela prefeitura, isso existe, é, mas enfim, é mais aceito do que era antigamente. Eu queria que você falasse um pouco da cena de Portugal, principalmente você, que é uma, é uma pessoa nova na cena, né? então talvez você tenha um olhar até diferente de quem está há muito tempo pintando na, nas ruas. Uh, sim, eu, pronto, pelo que eu tenho visto e pelo que eu tenho conhecido, uh, a cena é, é um pouco é um pouco parecida. pronto A escala é menor, mas uh, existe, em Lisboa existe imenso grafite e existem imensas comunidades e há, há vários grupos, ou seja, há o grupo que é mais o grupo dos morais e que uh, e, pronto e faz coisas mais realistas e faz coisas uh, legais, entre aspas, um, e pronto e esse é um grupo que toda a gente se conhece depois também dentro dos próprios grupos. e depois esse grupo também tem cruzamentos com outro grupo. Há outros grupos. Há o grupo também do grafite que faz grafite mas também faz morais, que, que é um cruzamento. Há o grupo que só faz grafites e, e não faz morais. É. Depois há o um, um grupo que... É, pronto, de, de mais tag, mais, uma coisa mais purista em termos de, do início mesmo do, do grafite e da coisa marginalizada e isso tudo. É, por isso são, são vários mundos que se cruzam entre eles. É, há pessoas que fazem um pouco de tudo e há pessoas que ficam só dentro do, do seu mundo. É, e que mais? É, pronto, existem imensos artistas. Lisboa está tá cheia de artistas de, de, pronto, de, todos, de todo tipo. É, e têm parecido cada vez mais murais de, de uma maneira ou de outra, tanto murais uh, que são encomendados, como murais que são, uh, pronto, por iniciativa própria, como uh, murais que são ilegais, murais que são legais, por isso uh, tem um pouco de tudo e está a crescer cada vez mais. tá ah, bom, fico, fico feliz de saber que tem esse, esse crescimento, esse reconhecimento também, né? porque em várias cidades ainda tem uma... Certa distância ali do, da, da, dessa cena, mas você falou que tem vários grupos, né? Aqui, aqui em São Paulo até é, assim, hoje em dia não mais, mas durante um tempo teve um, teve um grupo de grafite, que era, na verdade, assim, né? O, o grafite estrito senso, né? O grafite mais, digamos assim, mais raiz, o grafite mais puro, é aquele que está muito ligado com o hip hop. Então, tinha uma galera que não vinha da cena do hip-hop e tinha uma galera que vinha, vinha da cena do hip-hop. Então, durante um tempo, eles caminharam meio paralelo, mas não, não era o mesmo grupo. Até que chegou um momento que tinha tanta arte na cidade, que, na verdade, hoje em dia é até difícil diferenciar um grupo de outro. Né? Em Portugal, é, passa o mesmo ou não? É, sim, passa, passa um pouco o mesmo, que, que existe, é, ou seja, existe o grupo. Que, que já vem mais antigamente e que, e que só fazia grafite quando, quando era tudo ilegal e quando, e quando a polícia ia aprender isso tudo e, e são e esse grupo costuma ser mais por isto e depois há pessoas desse grupo que é, depois começaram a fazer outras coisas diferentes e depois há o grupo de, dos muralistas mais recentes em que, em que começaram a pintar sem, sem vir desse mundo é, e lá está, pronto esses, os grupos cruzam-se Uh, mas às vezes estão estão separados uh, não não é assim uma luta gigante mas pronto existem as suas uh, existem alguns conflitos às vezes dentro desse desses dois mundos e quando você das Artes plásticas chega nesse nesse mundo eu queria que você falasse falasse um pouco da, da sua impressão né de pelo menos aqui no Brasil eu sei que tem quase, quase como você precisa de um padrinho né para ir para a rua alguém que te leve para um tal lugar e falar oh, vai acontecer tal evento, vai comigo. É, existe uma certa, certa cerimônia aí, né, de, de, de passagem para principalmente nesses trabalhos em grupo, né, essas paredes que várias pessoas estão pintando. É, no caso de Portugal, no, no, caso, no seu caso, na verdade, eu queria que você falasse um pouco como que foi para você. É, pra ver, assim, uma coisa que eu. Uh, que eu reparei dentro do mundo de, dos morais ou do street art é que as pessoas tendem uh, a ajudar-se muito mais, ou seja, no, no grupo de. Pronto, no mundo das artes plásticas, de, de galerias e isso tudo, uh, existe muita competição e, e não existe muito entre a ajuda, as pessoas, uh, pronto, não, uh, tão, tão, são muito competitivas e não se ajudam umas às outras. E o que eu tenho reparado é que no mundo da rua as pessoas. Uh, ajudam-se mais e se fazes, umas, se fazes uma pergunta as pessoas respondem, ensinam-te e ajudam-te e isso aí foi, foi, foi também uma das razões porque eu tenho gostado cada vez mais deste mundo. Uh, pronto, o primeiro projeto em que eu participei era, era, um, era uma espécie de um festival, mas que, que envolvia também outros artistas e que e pronto uma pessoa não era preciso nunca ter pintado uh, mural para, para participar uh, e pronto eu concorri e ganhei um desses lugares uh, e depois uh, tinha havia lá um artista que, que já tinha pintado e que e que ajudou-me com algumas coisas uh, da como como é que se faziam certas coisas uh, que tintas utilizar uh, depois também me ajudou a pintar um pouco uh, e e aí depois uh, fui percebendo rapidamente e fui também desenvolvendo o trabalho à minha maneira e fazendo a minha própria pesquisa e depois também falando com outras pessoas. Por isso, acho que não é tanto um apadrinhamento, mas é mais uma entre ajuda e uma troca de ideias e de e das pessoas falarem umas com as outras. Ah, que legal. E, e, e como você se sentiu, assim, né, pintando nesse novo nesse novo lugar, né, fora do ateliê, assim? Uh, não, foi. Para mim foi ótimo porque uh, primeiro eu estava a pintar num. Um, o festival foi no mundo, foi pronto, num espaço rural, numa, numa aldeia, num, num pequeno lugar, uh, e então toda a gente que, que ia lá. Uh, ao fim de, de, de alguns dias conhecias toda a gente e, e depois, a seguir ao mural, íamos beber uns copos ao, ao bar uh, e ao café, isso tudo, e depois as pessoas traziam vinho, traziam cerveja, iam-nos dando comida enquanto estávamos a pintar, uh, por isso criou-se aí um convívio muito, muito porreiro e, e também, uh, e pronto, depois as pessoas iam dizendo coisas, iam fazendo perguntas e... Uh, às vezes, no início do trabalho, quando ainda não viu nada a acontecer, estava, uh, ah, mas que porcaria é esta, não sei o quê, uh, e depois começaram a gostar, e começaram a ver, e, e o que é que isto vai ser, e pronto, é, é ir falando com as pessoas, é ter paciência, uh, e é levar a coisa na brincadeira, e pronto, eu também gostei logo desse, desse ambiente, e também uh, de, do interesse das pessoas, e de... E, e de pronto, depois das pessoas lá está a trazerem a trazerem bebida, é sempre ótimo. E isso acontece muito no, no mundo rural e nas aldeias. É, é, havia outro mural em que todos os dias é, é, havia um, um, um dos vizinhos trazia ginginha ou um licor, é, porque dizia que era melhor que o vizinho que trouxe ontem. É, e então havia também uma competição entre eles, qual é que era o melhor vinho, qual é que era... E pronto, e depois eu, eu recebia a bebida toda e isso também era, também era fixe. Eu queria que você falasse um pouco também desse, é, é, na verdade, da plataforma que você está colocando o seu desenho, o né, seu trabalho. Porque tem, tem uma diferença muito grande de você... Eu, eu, eu quero até que você falasse exatamente como é que você pinta na parede, é, que, que material que você usa, se é, se é pincel, se você vai com grafite, com spray também, né? Mas é, acho que tem uma diferença de textura também, né? Porque você está trabalhando, sei lá, no tecido, numa, numa tela é, sem tantas ranhuras, e às vezes você vai numa parede que... É, Sim, há, há, há paredes que têm mais textura que outras e, obviamente, quanto mais textura, mais complicado é. Mas cá em Portugal, como não temos muita chuva, nem nada disso, as paredes não costumam ter tanta textura como nos países nórdicos, em que em que as paredes são muito texturadas uh, isso foi uma adaptação mas tanto a tela também tem a sua textura e também já tinha trabalhado noutros suportes de, de madeira e, de, e, pronto, e outros suportes diferentes uh, eu trabalho só com, só com pincel e tinta uh, experimentei spray várias vezes mas não, não gostei e não, e não vai com o meu traço uh, por isso é, pronto, é tinta exterior de fachada 100% acrílica um, e, e pronto e depois utilizo só só pincéis e rolos e e pronto o que o que muda uh, o que muda é, é necessário é, pronto é mais a escala porque Uh, a escala de, do formato, ou seja, da parede muda em relação à tela, mas a escala dos pincéis também muda porque se fosse se no atelier tinha tipo um pincel assim desta desta grossura na parede é um pincel já já desta por isso uh, a escala muda das duas maneiras uh, por isso é uma uma tradução relativamente não é uma tradução não é uma complicada a meu ver acho que acho que para quem está habituado a pintar um, Acho que, pronto não é, não é muito diferente é, pintando com, com pincel e com, e com tinta. É, a coisa maior é, é, pronto, é, como a escala é tão grande, é, tanto pintar rápido como passar muitas horas pelo dia. Às vezes no, no ateliê a pessoa pode passar duas horas e depois vai fazer outra coisa. É, quando se está na, na rua tem de ser o dia inteiro limpo. É, desde manhã até à noite, uh, e pronto, são é mais as horas de trabalho e, uh, e a coisa de pintar rápido e pintar mais solto. Essas foram as maiores adaptações, mas em termos da de, de tinta na parede, não não vejo uma diferença muito muito gigante. Mas, é, é, entendo, mas é, várias pessoas com quem eu falo que vêm do, do mundo das artes plásticas, vai eles, eles citam justamente isso que você falou, aquela dimensão né porque tem uma, tem uma coisa até de de físico né quando sim, você, tá parado aqui, é. você, você tem um movimento muito menor mas se você tá tanto é, muito mais é, é um momento muito mais assim e também um, é pronto eu acho que também é o que eu acho que quando se faz o esboço quando o esboço fica certo eu preciso sempre a técnica da do doodle grid um, e, e utilize isso para fazer o esboço do doodle grid um, e depois... Desculpa, eu, como é que é essa técnica? A técnica é, é chama-se doodle grid é, é como se fosse uma grelha Ah, uma grade, não é? Né? Sim, uma grade. é uma grade Sim. eu utilizo a grade para fazer o, o esboço e, e depois a pintura uh, eu acho que é mais uh, é mais importante ter o esboço certo as proporções certas, os tamanhos certos uh, porque depois a pintura para mim é, é, muito, é muito semelhante e, a única coisa, às vezes, também é quando não se tem um, a perspectiva suficiente para vir cá atrás, às vezes também podes pode vir cá abaixo e ver, é que aquilo não está a correr bem, e é, tem de se mudar outra vez, mas é, é, um pouco, é, é um pouco como pintar... Para mim é um pouco como pintar quadros, porque também eu pinto com uma técnica muito direta. Há pessoas que fazem muitas layers, muitas camadas de tinta, e fazem aguadas, hum. E pronto, utiliza muita água na sua tinta, e isso é, é muito mais difícil de traduzir para a parede. Mas, como já no ateliê, a minha maneira de pintar é muito direta, com, com a tinta diretamente na tela e sem e pronto, e mistura também diretamente na tela e na paleta, uh, sem grandes uh, gradientes ou sem grandes uh, técnicas. Mais do Pronto, vem mais a pintura de óleo de ter várias camadas que vão fazer transparências eu faço eu sempre fiz as coisas mais diretas por isso acho que isso também, também me ajudou uh, na tradução para a parede porque tem de ser muito mais direto um, o que, que se está a fazer e queria que você falasse do seu começo assim como que você se interessou pela pela pintura eu imagino que seja uma coisa de criança né todo mundo tem essa coisa já de, de, de, de, de, é... de... mas eu queria que você falasse um pouco como como que você começou e que momento que você olhou e falou assim, meu, é isso, eu quero, quero ser artista. É, pronto, lá está, comecei sempre em criança. É, por alguma razão, eu dizia sempre que queria ser pintora, mesmo quando não sabia o que, é que, o que é que isso queria dizer, quando tinha três anos ou quatro anos e me perguntavam o que é que quer é ser quando cresceres, eu dizia que queria ser pintora. É, e depois começaram a dizer, ah, não, não pode ser pintora porque isso... Uh, não dá dinheiro, ou não se consegue viver disso, então eu já dessa idade, 3, 4, 5 anos, uh, então começava a dizer uh, queres ser pintora e astronauta, quero ser pintora e cientista, por isso, uh, não sei porquê, mas sempre, uh, mesmo quando não sabia exatamente o que é que isso era, sempre sempre disse isso. Uh, depois, mais tarde, comecei-me a a interessar por, por música, por música rock, música blues, uh, mais dos anos 60 e 70, um, e, e pronto, então e comecei a tentar tocar música e muito obcecada com, com música e vi rapidamente que isso não era uma coisa que me saía naturalmente, ou seja, por mais que eu praticasse, ok, conseguia tocar aquela música, mas aquilo não, não me saía naturalmente e, então, uh, e, e aí percebi que o desenho era uma coisa que me saía mais naturalmente. Uh, então comecei a desenhar os músicos e as bandas que gostava, e também era uma coisa que nas aulas não podia estar a ouvir música, então podia estar a desenhar os músicos que queria estar a ouvir. Uh, por isso foi um bocado aí também, é, um bocado por aborrecimento nas aulas e tudo, comecei a desenhar mais. E, e depois, a certa altura, pá, aí, aos 13 anos, percebi que, que era mesmo isso que eu queria fazer, um, e cá em Lisboa nós temos um. Uh, uma escola secundária que é antes da universidade que era só para artes e, e eu estive nessa escola e, e pronto, depois a partir daí foi foi sempre o que o que, o que fiz o que quis fazer de uma maneira ou de outra uh, eu comecei muito mais pelo desenho nunca comecei a pintar ou seja, com tinta relativamente tarde, talvez para aí aos 16, 17 anos e antes disso foi sempre só trabalho de desenho que o que eu acho que também é importante, porque o desenho é a base de tudo, então sempre tive uma. Pronto, já tinha tido um grande treino e um grande desenvolvimento na área do desenho, que depois também facilitou é, o meu caminho em outras coisas, como a gravura, como a pintura. É, acho que, que o desenho é sempre mais importante. Você, eu sei que eu sou, você tem uma influência muito grande do, do mundo do rock, né de, de, de, desse mundo da, da cultura pop no, no, no seu trabalho. E... Mas eu queria que você falasse um pouco das suas influências de, de, de pintores mesmo, assim, tanto na, na parte das artes plásticas, quanto na parte do, do, do, do muralismo, né, que você tem feito. É, eu queria que você falasse para mim quais são as suas influências, né, acho que essas influências vão mudando também, acho que vão se acumulando Sim. novas influências, mas quando você começou lá atrás e, e agora, assim, né, essa fase mais recente sua, três anos, né, é, de, de moralismo assim o, o, quais são a, as suas as suas inspirações para cada um da cada uma dessas facetas do seu trabalho é, pronto então é, no, nas artes plásticas uma das minhas grandes influências foi o Lucien freud é, pela maneira como tanto como ele pinta como o que ele pinta o pronto o corpo humano que sempre foi um dos meus grandes interesses de, de pintar tanto em retrato como em pintura figurativa geralmente Uh, e depois, no, no mundo da arte urbana ou dos morais, uh, há imensos artistas que, que eu adoro e que, que adoro o trabalho. Um, gosto imenso do, do, do Sebas Velasco, uh, pronto, que é um artista espanhol, uh, gosto muito do Axel Voigt também. Há um, uma, uma artista espanhola também, que, que é a Elisa Cap da Vila, que também adoro o trabalho dela. E, e, pronto, e depois tenho tido. Uh, vários amigos e várias, uh, e várias pessoas cá em Portugal, em Lisboa, uh, que também gosto imenso do trabalho deles, mas que uh, são... é mais também uma... Pronto, é mais uma coisa de amigos e de nos entre, entre ajudarmos e, e, e de criarmos uma, uma comunidade uh, fixe dentro disto. De, principalmente também mulheres artistas, que, que também existe mais um entre apoio. Uh, várias dessas artistas cá em Lisboa é a Daniela Guerreiro, a Mafalda M.G., a Jacqueline de Montaigne e, e pronto e muitos outros uh, depois também uh, artistas homens pronto, tenho tenho várias uh, várias pessoas que cujo trabalho eu adoro e, e mas pronto lá está eu tento, eu tento não me deixar influenciar muito pelo que, pelo que os outros fazem simplesmente apreciar e não necessariamente ser influenciada. É, você tem um estilo muito próprio assim, né? Pois. Em... Isso, isso acho que para um, para um artista é uma, é uma meta a ser alcançada, né? bater o olho no, no trabalho de alguém e falar assim, isso aqui parece, é o trabalho de alguém, isso é muito difícil, você tem isso já. Né? É... Pois, é, pronto, é, tem, tem isso por, por acaso, não, pronto, não, não é uma, acho que não é uma coisa que se, se pode fazer de propósito, porque depois claro. parece forçado. Sim. Ah, e lá está, uma das maneiras como, ah, como eu acho que tenho isso é, é que... Pronto, tentei, sempre tentei não me influenciar pelas coisas que gostava. Podia gostar muito do trabalho de alguém, mas isso não queria dizer que ia tentar pintar como aquela pessoa, porque sabia que isso ia tirar o meu próprio estilo pessoal e que ia só fazer uma... Pronto, ia só ser outra versão daquela pessoa, uh, o, que não, o, que não seria, o que não seria bom. E pronto, lá está, prefiro apreciar como alguém que vem de fora do que de gostar a ser influenciada. Uh, agora, a, a pergunta que eu vou te fazer, na verdade, é assim, quem, quem são as influências para para os rostos que você... que você Para as pessoas que você desenha, né? Não só rostos você desenha corpo também e então, tal. É, essas paisagens, assim, eu sei que tem essa influência do mundo da cultura pop, assim, mas eu queria saber é, o, o que leva a, a alguém a virar um personagem de seu uh, É assim, eu, pronto, depende se estamos a falar de, do trabalho de ateliê ou do trabalho de murais, porque... É, claro que eles cruzam entre eles e que o estilo é, é, é sempre o mesmo mas as referências é, também são diferentes, é, ou seja no, no, no trabalho da ateliê é, eu trabalho muito a partir de estilo frames, de séries de televisão antigas e filmes antigos, é, mas sempre com atores desconhecidos é, porque nunca quis que fosse é, queria que fosse uma coisa familiar, que, que a pessoa reconhecesse de alguma maneira e que associasse com essa cultura pop ou ou, pronto ou com essa cultura cinematográfica mas que não conseguisse necessariamente ver quem é que era o ator porque senão aí seria ah olha o Humphrey Bogart que giro e pronto e volta-se e pronto e perde, é, e perde a apreciação pela imagem eu queria que as imagens vivessem, valessem por si só e para isso é, pronto escolho sempre rostos de, de atores desconhecidos ou pouco ou pouco conhecidos Uh, mas, pronto, é a estética do é a estética do filmar, é a estética deste cinema mais antigo que me, que me atrai imenso e, e a ideia de imagens que, que foram descartadas, ou seja, que passaram na televisão há, há, há mais de 50 anos e que, e que, depois, e que foram descartadas simplesmente e, e, e se calhar, pronto foram vistas muito poucas vezes uh, a seguir e que... Tiradas do seu contexto, também possam passar novas mensagens ou novas narrativas. Esse tipo de jogos interessa muito. E, e, pronto, depois no trabalho de mural, é mais uma. é muito uma coisa que, que, que parte de, de fotografias de arquivo. Ou seja, se estou a pintar numa cidade ou num sítio, tento sempre ver se existe algum arquivo fotográfico ou se existem pessoas que tenham fotografias antigas de família, porque acho que faz sentido. Se eu estou a pintar num, num sítio em particular, que, é, que, tem, que, tem alguma coisa, que aquilo que eu estou a pintar tem alguma coisa a ver com a identidade daquele lugar. Ou seja, é, eu acho que a identidade vem muito da memória e, de, e das memórias pessoais. Não, só, não, não tanto da memória histórica de, dos eventos que aconteceram ou das, ou das personagens históricas, mas as coisas do dia a dia. Como é, que, como é que a minha avó cozinhava a sopa ou como é que o meu avô... É, andava pelos campos ou, ou como é que ou quem é que, ou a minha tia que tinha aquela loja que, que era assim ou assado ah, pronto essas coisas interessam-me e acho que capturam mais identidade de um, de um certo lugar por isso tento, tento sempre escolher imagens que venham daquele próprio lugar e que sejam imagens de arquivo e que passem essa, essa certa nostalgia ou então também uma coisa de, de uma narrativa aberta do que é que o que é que poderá estar a acontecer um, nesta imagem ou qual é que é a história de vida desta pessoa uh, ou porque é que esta pessoa está a olhar desta maneira um, tendo sempre criar algum pronto, tendo sempre que haja algum interesse visual alguma coisa que, que, que possa de qual possa surgir uma história ou, ou uma ficção e, e pronto, também me interessa muito por, por rostos fortes, uh, rostos que não sejam uh, necessariamente tradicionalmente bonitos mas que um, que para mim são mais bonitos porque são rostos interessantes, são rostos que têm é, marcas de, de idade ou marcas de experiência de vida é, e, que, e que é uma pessoa a sério e não só um boneco ou não só uma, um modelo que, que podia ser outro modelo qualquer, é, por isso essas são algumas coisas que eu tenho passar. É interessante que eu, as figuras que você pinta, elas têm uma, isso que você falou é interessante, né? Ela, elas são familiares, mas não tão familiares assim, né? Tipo, você, é. até, você até reconhece que é de algum lugar, mas não sabe da onde. Então, cria essa... É, não é olhar e falar, é o Humphrey Bobbitt. Mas, assim, cara, tem, isso daqui talvez você já tenha visto em algum lugar, não sei aonde. Cria essa, essa percepção que é, que é bem legal, assim, né? Acho que provoca alguma coisa no, no espectador da sua obra. Obrigada. E... Agora, desse trabalho que você, que você faz de, de murais, você falou que você procura retratar pessoas, né, pegar é, registros fotográficos. Em alguma dessas, dessas suas idas é, para fazer mural, é, teve gente que já te procurou falou assim, por favor, pinta tal pessoa, meu avô, algo assim, as pessoas acabam te procurando também. Às vezes sim, mas isso aí eu tenho sempre muito cuidado porque eu não vou dizer que, que sim sem ver antes a, a foto, tem de ser uma coisa que, que eu acho interessante de, de qualquer maneira, mas normalmente, uh, pronto, normalmente sou, sou eu que vou buscar as fotografias de, de, de algum lugar um, e depois muitas vezes as pessoas nem sequer sabem quem é aquela, quem é que é aquela pessoa e já aconteceu uh, que, que eu estou a pintar uma, uma fotografia antiga numa aldeia, um, e não se sabe quem é que é o homem que eu estou a pintar, então vêm as vizinhas e dizer ah, aquele era o tio do, do, do João Manel, e o outra, ah não, era o avô do, do Zé Maria. É, então, depois há uma discussão sobre quem é que era aquela pessoa, e depois chegam a um consenso que ah, não, é o tio da não sei quantas, porque eu lembro-me disto assim, e, e pronto, também é, também é engraçado estas pessoas que, que, que, pronto, lá está, são desconhecidas e que já, e se calhar a sua memória já passou, tentar revivê-las de muitas maneiras. Entendi. É, deixa eu te perguntar um, um, uma... É, fazer uma pergunta para você a respeito do machismo nas artes. Né? A gente tem é, falado com bastante mulheres aqui. Da, é, é, é mais pessoas que estão muito mais na, na, na street art, na arte urbana, do que em ateliê. Né? Mas talvez você tenha também talvez, relatos dos dois mundos, né? já que você está com pé em cada lado. né? Mas é, é muito comum, pelo menos aqui no Brasil, imagino que Portugal não seja muito diferente, é, as meninas com quem a gente conversa, elas relatam assim formas de machismo muito chatas, assim de não que exista forma de machismo legal, mas enfim. É, é, vários relatos de experiências chatas que elas tiveram, e é muito comum assim as meninas, falando da, da parte da, da, da street art aqui, aqui no, no Brasil, em São Paulo especificamente, mas as meninas, elas acabam tendo que se juntar entre elas para fazer um grupo, para pintar, tem que ter sempre um... Elas andarem em conjunto, é, para ter uma força, né? E para além disso, também existe a falta de reconhecimento do trabalho da mulher. Então, vários relatos de meninas que estão pintando, e aí tem um cara do lado, e aí alguém pergunta para o cara do lado o que, que ele está pintando, sendo que a menina está lá com a mão suja de tinta. Então, assim, não existe um reconhecimento, né? Eu queria que você falasse um pouco do, do seu aspecto aí, até falar um pouco do aspecto local de Portugal, né? É, é sim, como, isso... como, como que se como que se dá essa essa tensão? Né? Isso, existe exatamente a mesma coisa já me aconteceu muitas vezes ter um amigo alguém que está que tá ao meu lado e que falam com, com o homem, ah, o que é que estás a fazer? E eu é que estou a pintar é, e também já até me aconteceu um fotógrafo que, que estava cá embaixo, eu estava em cima da grua a pintar. Um, e ele estava limpo a tirar fotografias sem, sem pincel, sem nada uh, e vieram pessoas perguntar uh, se, ele era, se ele era o artista e o que é que ele estava a pintar <risos> uh, quando eu é que estava ali em cima a pintar, por isso isso acontece muito uh, é mais a questão do, do reconhecimento que, que acontece em termos de situações perigosas um, portanto, Portugal é um país relativamente uh, seguro, por isso não, não existem... Uh, Pronto, não existem muitas situações perigosas. Eu, eu nunca me senti em perigo, ou também porque... Pronto, por várias razões. Por isso, não, em termos de perigo, não, não existe muito, mas existe muita falta de reconhecimento. E existe também, depois, já, pronto, algumas pessoas que, que, pronto, que dizem alguns insultos do género, já várias vezes, também às vezes em tom de brincadeira, mas não, não é brincadeira, também... É, uma, vez, uma vez eu estava a pintar e um homem na rua disse-me Ah, então não tenho tem vergonha de, de estar aí toda suja a pintar? E o seu marido? E quando for para casa? Como é que o seu marido vai, vai reagir? E o seu marido aprova a que esteja aqui a pintar? e, e Esse tipo de coisas. É, mas é, pronto, por isso isso é uma experiência que... Uh, que as mulheres todas uh, também têm e pronto e trocamos experiências entre nós uh, e, e pronto e também tem a coisa de, de às vezes uh, em termos de, de trabalhos ou de início de trabalhos do levarem mais a sério os homens do género um, se são uma artista uma mulher e um homem acham que, que o homem é que vai saber ou que vai conseguir fazer melhor ou que uh, ou que sabe o que está a fazer com as máquinas por exemplo uh, já várias vezes estou em cima de gruas e aparece alguém ''Ah, mas estás a mexer nisso, não sabes mexer nisso, onde é que está o homem?'' Para mexer na, na grua ou para conduzir. É, por isso é mais esse tipo de coisas, em termos de perigo, não. É, mas depois também acontecem coisas de, que vêm do machismo, mas que, é, que até são positivas em termos de mudar a percepção das pessoas. É, já me aconteceu várias vezes, é, crianças ou miúdos pequeninos, Uh, dizerem-me ah nu, nu, nunca vi uma mulher a pintar não, não sabia que as mulheres podiam pintar paredes uh, e pronto e dizem isso muito honestamente uh, e claro que é uma coisa que vem é, do mais é, é, mas é, é positivo é, é, é, é estrutural, é, né é, é, é porque, e porque mas porque também se muda a percepção das pessoas uh, ao verem as mulheres a fazer as coisas por isso e acho que está acho que está a melhorar acho que existem existem cada vez mais mulheres também neste mundo e então também um, Portanto, também já está na altura de, de serem levadas a sério. Por isso, acho que acho a que para melhorarmos, isso existe sempre, como não só nas artes, como existem em, em todo lado. É, é isso que eu sempre reforço, né? não é uma exclusividade no mundo das artes, isso daí é... existe em qualquer lugar. É, Mariana, deixa eu te perguntar. É... Eu, eu, eu sei que o seu trabalho de de muralismo é mais recente, mas... É... Eu imagino que você só, só tenha feito murais, por enquanto, em Portugal, você fez fora já também. Uh, fiz, já fiz dois fora de Portugal, fiz um, um na Irlanda e fiz um em Luxemburgo. Uh, agora, para a semana, na segunda-feira, vou, vou pintar um em Espanha e, é e depois vou pintar outro na Irlanda em julho. Uh, por isso, agora também já estou a fazer alguns internacionais, mas ainda só aqui dentro da Europa. É, se falar então precisamos trazer você para o Brasil seria é. que eu trabalho aqui é, mas isso que eu queria comentar também com você né a gente aqui no enfim, Brasil é muito grande né? um país continental e é difícil ter essas trocas assim até tem né um, um, é, nomes que vão fazer exposição vão, vão participar de é, essas trocas de experiência com outros artistas em, é, festivais né é, mas eu acho que... É, eu queria até que você falasse um pouco dessa dessa vantagem geográfica que Portugal tem, né? Vocês estão muito perto de vários países que tem uma história também muito forte com grafite, né? Então, enfim, se pegar a Inglaterra, a França, né? É, só, só dizer que eu sei que tem uma que tem uma cena muito forte. É, eu queria que você falasse um pouco dessa vantagem geográfica, né? De você poder ir para lá rapidamente, fazer um trabalho e também ter acesso né, a esses artistas também que estão fazendo trabalhos incríveis por aí. É, sim, não, é, é ótimo também é, com pronto o acesso que temos à Espanha também, é, porque a cena em Espanha, principalmente no, no muralismo realista, é, que está mais ligado pronto, às artes plásticas, existe uma cena muito forte em Espanha, existem artistas espetaculares, e já tive a, já tive a sorte de conhecer alguns em alguns projetos cá em Portugal, em que vieram de Espanha para Portugal, e agora pronto também eu vou... De Portugal para a Espanha, por isso essa, essa, essa facilidade de viajar sem ter visas e sem e pronto, e sem ter moedas, mudanças de moedas ou, ou, ou de regras ou essas coisas todas um, é muito bom porque pronto é um leque é um leque maior dentro de vários países da Europa. Pronto, também a Europa é um continente, por isso uh, aqui dentro deste, do, do continente um, as trocas conseguem-se fazer de uma maneira relativamente fácil e também outra vantagem geográfica talvez é a questão de termos muitas, muitas zonas rurais que estão muito perto das cidades e que, e que também procuram, um, procuram maneiras de, de atrair as pessoas e, e os morais têm sido uma, uma coisa que, que agora tem sido tanto tem estado muito na moda, tanto também, também no mundo rural e nas aldeias pequenas em que ah, e então nas aldeias pequenas são são às vezes sítios com uma população de 300 pessoas em que toda a gente se conhece ah, e o que acontece muito é se faz o mural nesta nesta aldeia pequena a aldeia do lado também vai querer porque existe a competição entre os sítios por isso ah, também é mais também como é um país pequeno ah, é mais fácil de Uh, de passar a palavra entre de sítios para sítios e das pessoas claro. conhecerem todas e de, e de haver um, uh, uma comunidade mais próxima, tanto em termos geográficos como em termos práticos, e depois também termos o, a abertura para o resto da Europa, por isso acho que, acho que é uma posição privilegiada. E aí eu queria te perguntar como que o Brasil influencia vocês, né? se a street art brasileira chega até aí, como chega, quem Sim. são os nomes que são referências é em termos de, de, de nomes não, pronto, não sei exatamente quais são os nomes porque conheço mais o trabalho do que, do que os nomes em si uh, sei que, que há muita gente do Brasil que vem cá para Portugal uh, pronto, uh, muita gente do Brasil que vem cá para Portugal viver e que também vem fazer a sua arte para cá uh, por isso pronto, existem, existe imensas gente do Brasil cá a trabalhar e, e também a fazer murais a fazer grafite e a fazer isso tudo e, pronto, pois a, a, a questão da, da estética, de, da pichação, da paulense, isso tudo também... É, é, há muito em Lisboa e vê-se cada vez mais. É, São também vários mundos diferentes, também outros artistas que fazem mais é, morais mais ou mais grafite. É, é, há muita cultura brasileira e há muita gente brasileira cá. Interessante você falar da pichação, né? porque é uma coisa muito brasileira isso, daí, é. né? a pichação. E eu lembro que uma, uma das primeiras vezes que eu fui para a Europa, eu estava em, em, tava em Praga. Eu estava em Praga. Eu estava conversando com um cara que era de lá, e ele estava falando justamente: ele falou assim, cara, é, queria muito entender por que, que, o, que o grafite que vocês fazem lá, ele estava se referindo à pichação, é, parecia runas nórdicas, né? E, e eu falei assim, cara, não tenho nem ideia, eu não imagino que que isso pareça. E, tipo, a partir dali eu comecei a olhar e realmente parece, né? Tem um. É, não sei se você viu, tem até um filme recente agora, chama O Homem do Norte, né? Do, não, é um filme, não vi. É um filme que trata dos vikings, tal, e aí tem um. É, Usa-se bastante essas. Não sei se eu tô, posso estar falando desse ano, mas acho assim, que chama runas, né? Essas, sim, sim, sim. O, as letras que, que eles usam. É muito parecido de fato. É. Eu não sei se é uma coisa prática em termos de pronto porque eu sei também que as letras são usadas é uma coisa que tem de se fazer só num gesto e que, que às vezes também com é. outros que tem de continuar da, da mesma maneira por isso talvez a, a questão do gesto tenha a ver Sim. com isso mas também se calhar existe uma influência mais cultural por acaso não não faço ideia é não depois eu fui até pesquisar tem uma é, tem enfim isso aí teses né mas tem quem defenda né isso é bem interessante tem quem defenda que os primeiros pichadores, né, dessas letras mais estilizadas em São Paulo, principalmente, que é onde que é o berço do, do, do picho, é, tinham referências do, da, das letras da, da capa, de, de capa de álbum do Iron Maiden. Ah, eles, ah poderão, sim, sim, eles, pois é. E aí eles começaram a estilizar aquilo de uma forma é, fácil, né, num risco só, né, em vez de bold, né, do jeito que as letras são. Isso, algumas pessoas defendem isso, né? Sei lá, não consigo nem Sim, afirmar isso com, com certeza. Mas é engraçado, né? porque isso é muito brasileiro e, e, e chama a atenção de quem vem aqui para também E pronto, e cá, cá isso agora existe muito. Não sei se, se, se é diretamente a gente brasileira que que faz, muito são mas acho que também, tem, também são pessoas portuguesas que, que apropriaram essa estética para si própria, por isso pronto, acho que isso e, e pronto, e acho que, é, que a quantidade de pessoas cá brasileiras também também faz isso Ah, pode ser. Mariana, eu vou só chegar no final da, da nossa da nossa conversa aqui é, eu vou fazer uma última perguntinha para você e Sim. aí eu te libero para, enfim para você curtir Portugal aí com, tranquilamente enquanto estou aqui em São Paulo. Mas é uma pergunta que eu faço para todo mundo e não, não vai ser diferente, preciso fazer para você. A gente, no Arte Fora do Museu, a gente acredita muito no, no, no, no poder da arte como transformador de pessoas, de ambientes, de tudo. Né? A gente tem batido nessa tecla faz muito tempo e acho que durante a pandemia foi até um período onde a arte se fez muito... É, valiosa, né? Se fez muito fundamental. Sem a arte, isso, eu tô, a arte eu estou falando todo todo tipo de arte, de música, cinema, pintura, seja lá o que for, é, acabou ajudando as pessoas a passarem por esse período mais complicado de uma forma mais leve. A arte tem esse poder. É, e a arte tem esse poder de transformar a vida das pessoas, né? E você é uma pessoa que trabalha com arte muito tempo. É, Há, há, há um pouco menos tempo você tem feito trabalhos nas, na, na, nas ruas né? trabalhos em áreas rurais né? acho interessante, é uma arte urbana mas é, é, no, é no cenário rural é, e eu imagino que várias pessoas tenham tido acesso ao seu trabalho, vem tendo acesso ao seu trabalho é, dessa forma mais democrática, né? que é a rua né? esse espaço que não precisa passar por uma catraca para observar uma obra sua eu queria que você falasse um pouco, se você tivesse alguma história de alguém que teve acesso ao seu trabalho, que viu um trabalho seu e foi impactado de alguma forma, teve é, mexeu com a pessoa e você soube, a pessoa te falou, ou alguém te falou de algum trabalho seu que mexeu com alguém e como que isso se deu? É, sim, sim, pronto. Eu, Olá, acho que, é, eu acho que uma das coisas que tanto que foi muito bom desde que eu comecei a fazer a arte urbana, foi realmente um, a quantidade de pessoas que, que isso trouxe a conhecer uh, o meu trabalho durante muitos anos. O meu trabalho nunca era conhecido assim por muita gente e, e agora cada vez mais as pessoas conhecem e cada vez mais, um, pronto, cada vez mais tenho um público maior e isso vem, vem, vem diretamente de, da arte urbana. Um, e, e pronto, eu vou muitas vezes vou recebendo mensagens de pessoas que, que viram morais meus e que, e que pronto dizem muito bacana, muito isto, e pronto, dizem essas coisas todas, de alguma história particular de, de alguma pessoa, pronto, uma vez já houve várias, várias, agora uma que me estou a lembrar foi num. acho que o projeto mais impactante que tive em termos de ligação direta com as pessoas e, de, e depois de ouvir o que as pessoas tinham a dizer, foi num, num bairro social cá em Lisboa, que, que eu fiz três murais representando os moradores desse bairro, em que, em que fazia um paralelo com pinturas de, do Museu de Lisboa, mas contando a história do bairro com as pessoas que viviam lá, retratadas mesmo na parede. E então aí eu tentei mesmo falar com as pessoas e perceber as suas histórias de vida, as suas preocupações, aquilo, é, pronto, é, as suas mágoas ou as suas felicidades. É, e, e representei várias pessoas é, num dos morais numa, numa escada é, do prédio que, que, tava, que está a ruir, ou as escadas estão a cair e que, é, e que, apesar de eu estar a trabalhar é, para a entidade que, que supostamente arranja as casas e trata das escadas, é, ou seja, houve logo uma atenção Uh, mas quando eu comecei a mostrar realmente as condições em que as pessoas estavam a viver, uh, aí as pessoas uh, pronto, me uh, muito obrigada por, por mostrar uh, realmente o que é que o que é que o dia a dia é aqui e as nossas lutas e isso tudo um, e pronto e depois partilhavam comigo histórias pessoais que, que pronto que eram histórias bastante complicadas uh, e pronto e senti a apreciação das pessoas e o reconhecimento de Deus ter reconhecido também. Um, e depois, um, outro mural nesse mesmo bairro, que, que fiz, uh, pronto, o bairro foi ocupado a seguir à revolução, uh, que acabou com a ditadura cá em Portugal, então, incluí uma das primeiras mulheres que, que ocupou o bairro, que ocupou uma das casas, um, e uh, com os jornais do 25 de Abril, que é, foi a nossa revolução, e com fotografias antigas do bairro, e, e isso aí, pronto, depois o, o neto veio e chorou, e, uh, Uhum. Uh, e pronto, a minha avó tá, tá, que finalmente foi reconhecida ao fim destes anos todos e que, uh, e que veio do nada, que veio das barracas e agora está, está aqui na parede com a revolução e com isso tudo, por isso acho que, pronto, são algumas reações, mas uh, eu vejo isso, pronto, não, uh, não quero necessariamente uh, saber de, pronto, do meu do meu propósito nisso ou do meu reconhecimento nisso, mas fico, fico feliz de, de fazer as outras pessoas serem reconhecidas de alguma maneira ou das suas histórias uh, passarem para o, para o mundo exterior. Um, por isso acho que isso foram também alguns dos, dos trabalhos mais um, impactantes ou representativos para as pessoas exatamente do bairro em que eu estava a pintar e, e foi um foi projeto que, pronto, que teve, uh, teve várias camadas e que, que foi muito importante. Mariana, belíssima história, eu, eu acredito que várias pessoas é, todos os dias passam por trabalhos é, seus e se impactam, é, se impressionam, é, seu trabalho mexe com, com as pessoas, isso é óbvio, é, acho que várias pessoas ainda vão passar, acho que a sua história está só começando, acho que é incrível o seu trabalho, claro. espero em breve, quem sabe um dia te encontrar aí em Portugal ou aqui, em... claro. trazer, trazer você para cá também, é, mas de, de novo, obrigadão pela conversa foi incrível, o seu trabalho é muito legal e é isso pra, só para encerrar, vou passar a palavra para você se quiser fazer um, um fechamento aí, fica à vontade pronto, obrigada pelo convite e obrigada uh, pela, pelas perguntas todas que fizeste e que também me fizeste pensar um pouco e, e pronto, pelo que eu tenho visto do, do vosso projeto é, é mesmo espetacular este mapeamento de, pronto, também depois uma coisa de que de obras que vão desaparecendo e que depois vão passando para as gerações futuras e, e que, e pronto, isto está tudo condensado num lugar. Acho que, que é um projeto espetacular. Obrigadão, Mariana. Obrigado pelas palavras. Gente, essa foi a Mariana. E mais uma conversa aqui no Arte Fora do Museu. Obrigado e nos vemos na próxima.